entendeu? Que eu faço uma ideia do porquê estão sendo tomados dessa maneira. Para salvar o Flávio? O cara, olha, é, existem as conjecturas. Ah, isso aqui é para salvar o Fábio, Flávio. Isso aqui é para garantir governabilidade. Isso aqui é para fazer um meio campo com o Supremo Tribunal Federal. Isso. Eu não vou entrar. Eu não vou entrar é, nas conjecturas do que, que poderia ser essa. Essa, essa grande teoria que acontece de acordão, eu não quero saber. Eu quero saber o que está sendo feito na realidade. O que está sendo mostrado, demonstrado na realidade. Sentado na PGE, você tem um cara que deu festa para o José Seu e que é favorável ao inquérito ilegal de Dias Toffoli, Acabou, pelos próximos dois anos. Pelos próximos dois anos. A Lava Jato do Rio de Janeiro pede verba para o cara, porque não tem analista suficiente para todos os dados, o cara vai lá e fala, não, não vou mandar. O cara tem uma denúncia de caixa 3 do Rodrigo Maia na gaveta dele, entendeu? Uma, uma investigação feita já, onde ele pode oferecer denúncia, ele não oferece. Tá a, PGR, sistema, né? a PGR, sob comando dele, Renan Calheiros chega lá é, e, e mais, um arquivo, mais um processo do Renan Calheiros é arquivado. Nada acontece com o Aécio Neves. Então, assim, mano, <risos> e aí...